Cerca de 70% das minhas vendas vieram de leads qualificados pela BlueSol, tá? Hoje eu tenho uma média aí de 4 ou 5 leads chegando todos os dias para mim, né? Que são leads que vêm pela própria matriz, né? Então 70% vem de lá. É, os outros 30% são de prospecção ativa, tá? Então o processo de prospecção tem sido dessa forma hoje. E tem, né? e tem dado certo nossa demais <risos> é, que bom que bom então é mais simples do que esse receio inicial que as pessoas têm imaginam esse essa dificuldade imensa para você você aos poucos ali é, decifrando e, e hoje já desmistificou isso aí isso já deixou de ser sim então. sim